Fala jogador, tudo bem com você? Ó, nesse vídeo eu vou te mostrar alguns jogos que rodam em praticamente qualquer PC ou notebook antigo e que tem gráficos muito bonitos. Primeiramente eu peço que você se inscreva no canal, pois eu trago notícias de games como jogos grátis da semana, listas como essa, além de muito mais dos games para você ficar por dentro de tudo, beleza? Então sem mais enrolação, bora para lista! O primeiro jogo da lista é Rayman Legends é um game de plataforma 2D produzido e publicado pela Ubisoft. Ele é o quinto jogo da principal série Rayman e uma sequência direta do jogo de 2011 Rayman Orange, que inclusive roda também. Anunciado inicialmente como um jogo exclusivo para Wii U, Rayman Legends foi lançado mundialmente para PC, Playstation 3, Xbox 360 e Vita em agosto de 2013 na Europa e setembro de 2013 na América do Norte. Em fevereiro de 2014, recebeu seus ports para Playstation 4 e Xbox One. O jogo tem um estilo um pouco parecido com Raven Origins, o seu antecessor, onde os jogadores correm, saltam e esmurram abrindo caminho pelos níveis. Existem o Looms, que podem ser colecionados ao ser tocados, derrotando inimigos ou libertando tenses. Nós também podemos jogar com Barbara ao longo do jogo, e é possível se aventurar e desbloquear o restante de algumas mulheres vikings, todas elas com aparências diferentes, porém o jogo peca um pouco por não dar uma personalidade diferente para cada uma delas. Rayman com certeza é um jogo incrível, com lindos gráficos, uma história marcante e jogabilidade extremamente bem feita. Com certeza esse jogo vai ficar na sua memória para sempre como um dos melhores que você já jogou. O segundo jogo é Water in the Blind Forest. Ele é um jogo de aventura em plataforma desenvolvido pela Moon Studios, e publicado pela Microsoft Studios para Xbox One e PC no dia 11 de março de 2015. No dia 27 de setembro de 2019 também foi lançado para a Nintendo Switch. Aqui o jogador assume o controle de Ioren, um espírito branco guardião e sem uma luz e olhos do espírito da árvore da floresta. Para progredir na história você deve mover entre plataformas e solucionar quebra-cabeças. O jogo apresenta um sistema chamado Ligação de Alma que permite ao jogador salvar o seu progresso quando desejar e um sistema de melhorias que dá ao jogador a habilidade de evoluir as técnicas e poderes do Ori. A história do jogo foi inspirada em Rei Leão, o Gigante de Ferro, enquanto que parte dos elementos da jogabilidade foram inspirados pelas franquias Rayman e Metroid. Em seu lançamento, o Ori and the Blight Forest recebeu aclamação crítica com os jogadores elogiando sua jogabilidade, direção de arte, história, sequências de ação, trilha sonora e design de ambiente. Ori and the Blind Forest é um jogo muito marcante. E jovem, sabe um filme da Disney ou da Pixel que quando você acaba de assistir, você está pasmo em como aquilo foi gratificante ou o quanto aquilo é uma produção foda? Ori tem esse poder. Nada do, nada do que eu disser aqui a respeito desse jogo vai fazer jus ao quão bom ele é. Quando eu joguei eu fiquei tão imerso no jogo, na narrativa, que algumas vezes eu chorava ou só abri o jogo na tela inicial para ouvir a trilha sonora. Então mano, se você ainda não jogou Ori, corre agora e joga, porque vai ser uma das melhores experiências que você vai ter no mundo dos jogos. Agora vamos para um jogo de tiro, Sniper Elite V2 é um jogo tático em terceira pessoa desenvolvido pela Rebellion Development para PC, PlayStation 3 Xbox 360 e Nintendo Wii U. O jogo é uma continuação do jogo de 2005 da Rebellion Sniper Elite, ocorrendo no mesmo espaço de tempo e localização. A Batalha de Berlim em abril de 1945. Mas agora o personagem principal, que é um oficial americano da Agência de Serviços Estratégicos tem de matar ou capturar cientistas envolvidos no programa de armamento alemão V2. Foi nomeado pela IGN como um dos melhores shooters de 2012. O jogo apresenta um novo sistema de raio-x, onde após um tiro ser executado corretamente, ele pode ou não mostrar uma câmera especial, em que a visão foca na bala em câmera lenta, mostrando a bala perfurando a pele dos soldados e destruindo o crânio, fígado, coração, enfim uma série de órgãos. A bala também pode atravessar a mira ótica dos rifles dos inimigos, destruir objetos explosivos e detornar veículos ao atirar nas tampas do tanque de combustível. A mecânica física da bala é considerada muito realista, pois considera a velocidade da bala, efeitos de gravidade e influência do vento dependendo da dificuldade escolhida para jogador. Sniper Elite é muito bonito para os padrões da época e ainda se mostra bem interessante nos dias de hoje, ele não perdeu o seu brilho. Apesar da franquia ter caído um pouco no esquecimento ao longo desses anos, muitos ainda se lembram da época de ouro do Sniper Elite e recordam com carinho desse excelente jogo. Se você gosta de temática de guerra, com uma boa jogabilidade e efeitos especiais insanos, esse é o seu game. Partimos agora para o quarto jogo da lista que é State of Decay. Ele é um jogo de sobrevivência em terceira pessoa, ambientado em um mundo aberto e dinâmico durante um apocalipse zumbi. Ele foi desenvolvido pela empresa americana Undead Labs e lançado para a Xbox 360 em junho de 2013. Posteriormente ele foi lançado para PC lá em novembro também do mesmo ano de 2013. State of Decay põe você no controle de um grupo de sobreviventes no condado fictício de Trumblevale, em algum lugar ali no meio oeste dos Estados Unidos. Você precisa coletar recursos, como comida, remédios e etc, além de combater os zumbis enquanto busca por uma forma de escapar. Foram lançados dois DLCs para o jogo, o Breakdown e o Lifeline. State of Decay se foca na sobrevivência daquele grupo durante o Apocalipse Zumbi. Para isso, o jogo emprega mecânicas de combate, furtividade, gerenciamento de comunidade, coleta de recursos e construção de bases. O mapa do jogo possui cerca de 16 km² de extensão, com vários locais onde o jogador pode fazer a sua base de sobrevivência. Nela é possível construir estruturas como torre de guarda, cozinha, dormitório, oficina, enfermaria, entre outros. Outras localidades chamadas outposts podem ser criadas para fornecer um local seguro longe da base principal, onde é possível dormir e coletar recursos. State of Decay ainda é uma febre mundial. Estamos no segundo jogo da franquia e aguardando ansiosamente pelo terceiro jogo que já foi anunciado. Mas mesmo assim, o primeiro é excelente e conta com cenas belíssimas, além de ser bem otimizado para os computadores. Se você ainda não jogou esse game, não perde tempo e vai jogar, jogador! Vamos agora para Elder Scrolls IV, Oblivion, sim, jogador. Ele é um jogo de RPG de ação desenvolvido pela Bethesda para PC, Xbox 360 e Playstation 3. É o quarto jogo da série de Elder Scrolls e foi lançado em março de 2006. O jogo foi muito bem recebido pela maior parte dos críticos, vencendo diversos prêmios. Dentro de uma semana, o jogo já havia vendido mais de 1.7 milhões de cópias e mais de 3.5 milhões até novembro de 2011. Oblivion continua a tradição da série de Elder Scrolls, possibilitando ao jogador explorar qualquer lugar do mundo a qualquer momento, incluindo a possibilidade de ignorar completamente o objetivo principal por um período de tempo ou indefinidamente. O jogador pode fazer missões secundárias, interagir com os NPCs, desenvolver o seu personagem e viajar a qualquer lugar do mundo. O jogo não termina e o jogador pode escolher continuar explorando o mundo e fazendo outras tarefas mesmo após o término da missão principal. A jogabilidade possui um sistema de viagem rápida que possibilita ao jogador viajar a qualquer lugar do jogo que já foi explorado, incluindo as cidades principais que são disponíveis para viagem desde o começo do jogo. Se você gosta de Skyrim, esse jogo é para você. Ele traz muito do que nós vimos em Skyrim, mesmo sendo um jogo antigo ainda conta com gráficos bonitos para a época e não vai te decepcionar de modo algum. Agora eu quero trazer aqui alguns jogos de uma empresa muito interessante, até o Teo Games. Ela foi uma empresa produtora de jogos eletrônicos fundada em 2004, com sede na Califórnia. O estúdio contava com designers que trabalhavam pela Lucas Arts. Seu modelo de negócio girava em torno de games e distribuição digital, e era mais conhecido por seus diversos jogos de aventura baseados em filmes e séries. Muitos dos jogos desenvolvidos pela Teu são lançados por episódios. Estes episódios, lançados juntos em uma temporada, são lançados periodicamente, muitas vezes cerca de metade ou menos de um ano após o lançamento oficial. Títulos notáveis da Teu incluem adaptações de filmes, jogos e séries como Cinemax, Homestar Runner, Monkey Island, de Volta para o Futuro, The Walking Dead, Game of Thrones, The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, um spin-off do jogo Borderlands, Jurassic Park e Minecraft Story Mode, que é um spin-off do jogo Minecraft. E também tem o Batman, a Telltale Game Series. Então todos esses jogos são fantásticos. Eles trazem uma direção de arte totalmente única, o que caracterizou os jogos da Telltale, e as histórias são insanamente boas. Todos esses jogos com certeza vão rodar aí na sua máquina, então não perde tempo e dá uma olhada, beleza jogador? O próximo jogo da lista é o Portal 1, que é um jogo de ação e puzzle em primeira pessoa desenvolvido pela Valve. O jogo foi lançado em um pacote chamado The Orange Box para PC e Xbox 300 em outubro de 2007 e para Playstation 3 em dezembro do mesmo ano. O jogo consiste basicamente em uma série de enigmas que podem ser solucionados ao teletransportar o personagem e outros objetos simples usando a Portal Gun, um utensílio capaz de criar um portal interespacial entre superfícies planas. O jogador é desafiado por um IA chamado GLaDOS para completar cada fase usando sua Portal Gun como a promessa de receber um bolo quando todas as fases foram completadas. A física incomum criada pela Portal Gun é com certeza a ênfase aqui nesse jogo. Portal tem sido aclamado como um dos mais originais jogos de 2007 apesar da sua duração relativamente curta. O jogo foi elogiado pela sua jogabilidade única e o seu enredo sombrio e humorístico ao mesmo tempo. A popularidade de Portal levou à criação de merchandise oficial por parte da Valve, incluindo Campanium Clubs de pelúcia e criações de fãs como recriação de bolo e réplicas do Portal Gun. Com certeza esse jogo é obrigatório aí na sua lista de jogos. Lançado em 16 de setembro de 2016, dentro de uma semana do seu lançamento na Steam o jogo já havia atraído 750 mil downloads. Foi um dos 10 jogos mais populares pelos usuários da Steam. Cada jogador controla um campeão com diferentes habilidades e eles são divididos em duas equipes que competem para alcançar objetivos. O jogo é ambientado em mapas coloridos de fantasia sci-fi, onde cada jogador escolhe um campeão que não pode se repetir no mesmo time e nem ser trocado na partida. Cada campeão tem suas próprias armas, habilidades e estilo de luta. Além disso, podem ser aprimorados e personalizados a partir de um sistema de cartas e skins. Palanis é um jogo free to play que você pode jogar aí, e ele é uma alternativa para quem gosta de Overwatch ou Team Fortress. Com certeza vale a pena dar uma olhada nesse jogo, ele tem gráficos bonitos e com certeza vai rodar aí na sua máquina. Então é isso aí jogador, gostou dessa lista aqui? Cara, se você ainda não jogou algum desses jogos aqui, faz o teste, dá uma chance para cada um desses jogos e veja se eles realmente não valem a pena. Se você gosta de conteúdo como esse, por favor, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo e liga as notificações para não perder nada do que eu posto aqui. Eu lanço vídeos toda quarta e sexta, às 4 horas, e estou te aguardando no próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço, jogador. Até a próxima.